Fala, galera, deixa eu falar baixinho, já fechei a porta do quarto, quando eu apareço nesse canal aqui sozinha é o quê? Trollagem! Trollagem! Isso mesmo, pessoal. Tô pensando em fazer uma trollagem daquelas. Na verdade, eu já planejei tudo. Ontem o Thiago encontrou o meu irmão e chamou ele pra vir conhecer a casa nova, pra gente tomar um café aqui. Então daqui a pouquinho o meu irmão tá chegando aí pra vir tomar um café com a gente e conhecer a nossa casa nova. Só que eu não poderia deixar de trollar o Thiago, não é mesmo? Mandei uma mensagem pro meu irmão. Falei, ué, você vai na minha casa uma mesmo? Ele falou assim, vou. Ah, pelo uma 5 e meia, tô chegando aí. Eu falei, não, beleza. Tô pensando em fazer uma trollagem com o Thiago. Você me ajuda? Ele topou na hora. Então, eu combinei com ele de chegar aqui em casa e falar mal de tudo. Não gostar da casa. Eu quero ver a reação do Thiago. Gente, já tô até pensando. Cara, meu irmão não é assim. Mas, cara, eu quero ver o que, que o Thiago vai achar. Ele vai ficar doido, vai falar, ué, Ué, o que você tá falando? Mas vamos esperar o meu irmão chegar daqui a pouquinho. Já vou descer arrumar a mesa. O Thiago tá no computador, também lá na mesa. E eu vou tentar filmar escondido pra vocês. Bora, bora esperar o meu irmão. Meu irmão chegou. Vou abrir aí, tá? Ué, chegou, Thiago. É. Então, Cara, tá preparado? Ele ah, já tá aí. Tá, fala baixo. aí, tá lá no computador. Mas do jeito que a gente combinou. Fala ah, mal de tudo. Cara. Vamos ver a reação dele, tá bom? Pessoal, esse aqui é o meu irmão, o Hélito. Seja bem-vindo, Hélito. Tudo bem? Aí? Vamos, Vamos lá. lá. Eu vou ficar com essa câmera aqui o tempo todo tentando gravar vocês, tá? Escondida. E eu já deixei uma câmera lá na sala, na cozinha. Ele tá lá, tá? Vamos lá, então. Cara, tem que dar Entra, Ué. Seja bem-vindo. Beleza? Guarde, beleza? <risos> tá tranquilo? Bom? E aí? Essa que é a casa nova, então? É, cara. Essa daqui. Legalzinha ela, é, né? Legalzinha. É, é. é. Legalzinho. é. é pra você teve antes, sério. Ah, mas você é não deu, né? Agora que você deu oportunidade <risos> e aí. Olha aí o que você está fazendo aí. Ah, estava passando o vídeo. Hein? De hoje canal. Mas é a mais de um pouquinho que você trabalha? É. é. Eu mando pro editor, né? Aí ele manda e eu depois eu só configuro, né? Põe o título, das coisas. É. Mas tem que ser melhores, melhorzinho, né? Parece que tá meio ultrapassado isso. Ah, é porque faz tempo que eu tenho ele, né? Aí quando... Antes eu editava, eu ia comprar outro. Mas aí o eu... eu coloquei um editor pro canal, né? Aí você não faço... É mais Segurar, não é, é bem velhinho, né? É isso, tá conforto, é bem velhinho. Quer comer? Ó? Tomar um café, uma coca... Esse ah. que a gente vai é pôr um café aqui. Você viu a piscina ali? Vi! Tá mais com uma banheira, na verdade, né? Eu Achei que era um pouco maior. Olô, oh, velho! Olô, Olha é lá o tamanho da piscina, Sim. cara. Se não, você tem banheira banheiro. Parece que uma banheira. Eu achei que era maior pelas fotos que se vocês tiveram falado pra mim. Ah, louca, pai, pra quem não tinha, tá bom demais. Ah, na verdade eu acho que era melhor, não ter, né, se eu bater um negócio pequenininho desse aí. Ah, que boa, eu é? é, só te falei, eu acho que é melhor não ter, né, se eu botar uma pequena. Tiago, mostra a casa pra ele, vai, velho, quer conhecer primeiro? Quer conhecer? Aqui, ó. Aqui é a parte da a sua dele. Aí nós colocamos essa de beza aqui, tem um banheiro lá, uhum. a, a lavanderia, aqui tem uma dispensa. Uhum. Essa mesa você comprou nova ou você pegou ela usada? Não usada. Tá bem desgostada, né gente? Então, tava pensando de ir lá na firma lá, nós pegar e trocar o escarpinho, sabe? É, pra esse... tá bem feio assim, né? É, tá bem... É que a gente comprou ela usada já, né? Então, Aquelas é? coisas aqui, as móveis antigas, coisa de... <risos> Pra gente em casa de novo. É porque ela ficava num no, no sítio lá do carro que eu comprei. Aí ele acho deixava as coisas em cima do. Ficou bem daí, Eu tô, tô pensando trocando. em colocar esse carpete É, o mínimo, né? Hoje joga já já fora e comprou da nova. porque.. Tô louco, mas pagou por caro, por mais que ela é usada, mas pagou caro, né? Mas tudo solto, desbotado. Então, é porque tem que apertar ela certinho, sabe? Dela ficou... Não dá tempo de arrumar as coisas hein? Mas olha é a piscina, mas aí que que tá que sujo, ó. É, porque tá é, chovendo, é né, amor? Piscina? É, mas... Banheira, né? Oh, oh, banheira, grande, né? o ah, É isso Vamos, vamos, Banheira. Aqui é a cozinha? Ah, a cozinha aqui. O... Aqui é um... uma lavabo um banheiro. Uma é. sala. Menininha também, né? Para quem morava no apartamento lá, é assim, enorme. Não, não, é. É grande, Vou comparar com lá, um com aqui. Não é tão aconchegante também, não. Olha, por o que não é funciona? Ah, acho que você tem, tem um sofazinho aqui, outro maior. Não, mas né, vai dar algumas coisas, entendeu? Olha, a bola é aqui, cuidado com o cair. É também, né? É também. É. Olha esse, É tudo bom, ele é bem solto, eu acho que tem que apertar. Para... Não, o senhor vai colocar o outro lado, já senhor, esse dia dá pra passar. Já já, mas vai 5, te levar 5, lá na 5. volta. É. Certo era colocar, mas... Aqui é né? o quarto do Cauê. O quarto dele? O quarto dele é bacana. Quando eu tenho o padeira errado, é, o, os guarda-roupas já são tudo planejados, né? Entendi. Grande, né? Aqui é o, o que é. O Cauê é tá grande, tá bom. É A casa é toda. Aqui é o, o meu escritório, porta. aqui é onde, onde eu montei o escritório. Escritório? É. Tô é. Uma cadeira macadeiro computador, é o escritório? O okay, que? É pra, <risos> pra gravar as publicidades? Ah, não, não, não. Faz umas coisinhas mais planejadas aqui, uma coisa mais bacana. Esse espelho nada a ver na parede? então esse espelho tava aí já. Mas é. tipo o que planejado? Cris. Mas nós achamos ah, bonito um esse espelho. Armarelo, planejado, umas artes aqui assim. Coisinha. Troca esse ar antigo, tá até amarelo. Ah, mas ó a gente fez a parede aqui, ó bonita, do canal, a escritão no dele. essa parede aqui, eu Ah, mas tá muito simples, né? Uhum. para um escritório tá muito simples, nem parece um escritório, verdade parece um parede de bagunça. Nossa, quarto de bagunça, é. Esse computador. Mas eu tiro que notebook. Não, funciona. Não, não viver, mas eu conto. Não, funciona. Lógico, mas, mas, ah, eu mas eu mandei p... pro Cauê pra ele ah, mexer, aí, no... mexer mas no... no Mas o... como ele tá ficando mais na minha sogra agora, mas, ele vai. ficar no... Paciência, hein, porque ele não dá pra muita coisa. Né? Não, então, ele é bem nerd. Aí, tentei instalar um joguinho pra ele, mas não dá. Aí, tá parado. Nossa, Thiago, Nossa, tem melhor cara um também, velho. aí. Né? Ah, não. Ah, pelo menos liga. Já é um bom começo, né? É, tá formatado, tá tudo ah, certinho, filho Roda para ele pelo menos, para jogar? Ah, eu não sei, eu não, não pus nada ainda não. Eu acho que vai ganhando a roda, não, tá? Será? Acho que não. É, é que esse aí é bem é, antigo é mesmo. Esse aí é igual aquele notebook. A cadeira A cadeira é, é novinha, né, amor? Caderno? Nós comprou agora, tem uns 15 dias. É, top, hein? já Fiz, tá só tô testando <risos> aqui cara. Não, ele estraga, te Testando só. só. aqui coisa estar eu posso uma só aqui: 20 reais, 30 reais. Você, Você vê vê não, não usado que né, nem a mesa lá? Você tá tirando, né, velho? lugar? Não, deixa. Você comprou no mercado dele, velho. Nossa, véio, cá, a gente velho. tá comprando as coisas aos poucos. Não, ah, eu tô falando na verdade, velho. Aqui é o banheiro. Mas esse banheiro a gente nem usa, né, amor? É, é, é uso, nem usa ele, não ele tá caindo em Não, caiu, não vou tô tô nem entrar. Tá. É, tem que arrumar o gesso não, ali. Não ah, cai, é, cai não roupa, é. Não, é lindo, tá é tudo podre. Mano. É isso aqui porque a caixa d'água furou. Espera aí, rapaz, isso aí. Ai, nossa, tá doido. A caixa d'água furou, filho. Aí, o seu arrumou, já. Tem que mandar agora o. É que vazou, olha aqui, ó. Olha como tá mofada aí a parede, ó. Tem até estragado. Tem de gesso lá, não. Mas, aos é um poucos, nós rolou, tá né? arrumando. Ah, pelo amor ah, de Deus. Deus. Isola isso aqui, coitado. Porque eu acho que o curioso tem a sua Então, a porta enchou é. por causa da água. Ah, Ela não tá fechada. Cara, o que, que funciona o direito aqui? O que, que tem aqui? Ah. É por causa da caixa d'água. aí? Tem né? lâmpada. Né? Aqui é o quarto. Está dando solução aqui? Isso, aqui estragou. Ó. Ah, eu percebi. Por causa de uh, que molhou. Aqui é o quarto. Ali é o... Pode ir lá, velho. Coste água Aqui sim. Aqui até que Coste d'água. Aqui é bacana. Espelhão, bonito. Banheiro, deixa eu ver se o aqui tá bom, né? Como é que tá aí? Banejadinho aqui. Ah, não tá entendendo você. Não, tô dando minha opinião, velho. Tô dando minha opinião mostrando estão falando o que eu acho. Ué ele tem que ter uma sacada bem gostosa ó com a frente para a rua aqui ó tudo vidro ali é que a gente colocou curtindo que é para dormir né. Aí eu fiz um cantinho aqui ó para tirar fotos coisas bem bonitinho. Colocou uma cabeceira ali né? É a cabeceira ainda vai comprar ainda não hum, deu aí para um comprar. só. Ah, a casa é assim, né? Tem bastante coisa para ainda, né para arrumar. Ah, namorada, não, uma mas eu morava numa casa pequeninha, né? num apartamento pequenininho, olha o tamanho da casa agora, grande. A minha, hein? Mas ela tinha uma casa grande, Mas não tem nada dentro da casa, não tem uma cabeceira, não tem uma lâmpada que funciona, o banheiro caindo. Ah, mas aí são detalhes que a gente tá arrumando, as é coisas. Você fica no apartamento, lá que é tinta, tá dejeitado, né? porque. Ah, é top né? é a casa, mas você mora, né? Não, lá é, um... é o que... que tem, né? Pelo menos tudo ajeitadinho, não serve, não tá caindo telhado, nada. Aqui hum. não tem que cair, não. não tem. O banheiro ali tem que interditar. Acho que você só não interditou porque a porta não fecha, né? louco, uhum. vamos tomar um café lá? É, não tem. É por causa que queimou, rapaz. Mas você não vai arrumar? Boa. É, tem que arrumar, tem que, que trocar o soquento, não tem é problema. Tem que de arrumar. Entendi. Você tá e... Tem um perigo que aqui, ó oh, Coitado Mas ah, tá um mais ah, assim, ficar né? Vamos tomar Esse... um café aí, ó Vamos tomar um café aí, Só tem bolo de chocolate? Sim, bolo e o hum. Pão. Senta aí, hum. filho, pra você comer Você quer mais o que? Não, eu no... não posso comer chocolate e com... Como que é? Rimação Ah, na rimação Por chocolate? Mano? Acho que por causa uhum. do leite, tá ligado? Essas coisas, sabe? Aí ah, eu gosto mais do molinho de fubá Você bebendo, daí a gente tem um... Bezerro? Aí foi aí que eu descobri que é um... Fóssil posso... Ah... Uhum. Só tem quanto é assim, natural? Não tem suco. Tem suco? coloca aí o café, ó. Hum. Tiago, fecha aí, vamos tomar café. Ok. Fé, Cláudia. Vou pegar um pedacinho de só e fazer de sede, tá? Pô, pode comer, com vontade. Mas se não quiser comer, não vai fazer desfeita. Eu tô... não sou muito chegada a essas coisas assim. Sou mais um bolinho de fubá. Tá. Vamos aí, deixa eu não, posso, não, posso. não vai comer? Não. não, não, não. Quer não, não vai? Que um bom? Não é Tá bom. não dá nem despesa. Bacana os pratinhos. Beijo no caminho, uhum. você não falou? Não. Isso aí foi só mãe que deu o presente. Por Não gostou também? Tem um jogo ali, ó. Só da vez que sai aqui no canto. Daqui a pouco você vai terminar na mata. Não tem nada a aqui, ver aqui, né? Não. Armário? Come, ó. Prato. Vamos, Come, Vamos comer, vai e pega esse conversa. Ah, não perde o canto. Como, Thiago? Vamos. Lembra, vamos marcar qualquer aqui pra nós entrar na banheira ali fazer alguma coisa na manhã ali Aí eu entro um pouquinho, sai, você entra um pouquinho Eu acho que não vai caber, eu sei lá dentro. Não, mas aí eu entro, fica um pouco, aí eu sai e você entra porque mais dois meses não vai caber É, pra quem não tem, tá bom demais aqui ali Mas parou de mexer ele estravou que foi Eu não tô entendendo você senão... não Não, é. mano o problema seu? Uhum. Não. Tô falando só a verdade. Eu chamei o C aqui pra. Mais ou menos. tempo pra fazer, não, tá não, mas não. Não, não, mas não não. o Não, né? Eu chamei o C aqui pra você conhecer a casa, mas você reclamou de tudo. Não, nem minha opinião. Hum. Não, eu falei que é uma casa até que grande, mas não. Ah, vou tô... falar pra você, Foi. sua opinião pra mim não. Sério, não é bosta nenhuma. Sério, né? Você meio que eu sei que você reclamou de tudo. É, né? você não trouxe pra mostrar a casa, não mostrou a casa da minha opinião sobre a casa. Só me chamar da próxima vez, né? Porque também eu acho que nem vocês vão querer voltar aqui. Ah, se quiser ir embora, já pode ir. Para, ah, Thiago. Vamos lá, vamos rola. Nossa, é um de chegar nesses bolas. Qual não? Fica à vontade. Tá, né? Não quero não. Obrigado. Um pão? E você, aí? Gostou da casa nova? Tem que arrumar bastante coisa, né? Né? Tá solta ali, né? Tem que tomar cuidado pra não cair aí, lá na escada. aquele banheiro lá, tá caindo o teto, você viu? Tá tudo preto em cima, assim. Tem o que tô preto? Tô que tô preto. Da água. Quer, quer a gente fazer lá? Ah, mas tem que arrumar, né? Tem que ajeitar? Mais ou menos. É, então. Pelo menos tem, né, filho? Hã? Pelo menos tem. Mas foi a Qual é mais ou um menos melhor do que você ter uma coisa mais ou menos? O que é mais ou menos? Melhor ter O que é mais ou menos? Não, não sei. Eu acho que se for pra você ter uma coisa, você tem que ter uma coisa boa. Você tem uma coisa meia-boca. Acho que não é viável até não. Não aqui. Porque a gente tem uma casa dessa aqui, mas não tem móveis suficientes para colocar na casa. Você quer que põe o quê? Põe um armário, faz. Ah, mas faz as coisas planejar. Então esse armário aqui nada a ver que não canta. Bota ele ali, bota os armarinhos, uns banquinhos. Qual a diferença ele estar tá ali e estar tá aqui? Ah, porque daí você conseguiria enfeitar com mais roupa. Não Nada a ver que ele tá vendo no canto é com um prato dentro. Não bota, não tem, não tem. É põe a dentro. roupa, né? É, Coloca é. calçado, tem roupa. Colocar o prato. Tem que colocar o prato. que tem muito colocar? Aquela mesa ali parece que pegou no ferro velho, o móveis usados. Tudo torta, tudo moçoso. Ah, ela tá velha mesmo, aí dá para dar uma informada. Não, não, é melhor não ter. Funciona? A bola corre ali? Claro. Tem DAC, está bom. Né? Sim. Tinha hum. que jogar com o cabo de Mas é, vocês são felizes aqui? Nós estamos felizes. Vocês Sim, nós estamos felizes. Pelo jeito que ele dá tá feliz é você, ah, mano. Você não, você não não eu moraria aqui, uma casinha dessa aqui, simples, mal estudo mais ou menos. A parte de pouco é a banheira agora, né? Vocês são a banheira de fora. Ah, na boa então, pode, pode, ir, pode ir embora, pode ir lá pra sua casa, lá, vou, você vem aqui pra quê então? tomar um café aqui. Do... Ah, não, não tem mas nada que você come aqui, não tem onde de fubá, não tem as coisas. Calma, Tiago, né? calma. Vou conversar um pouquinho com vocês aqui já já vou. Aproveita, porque não tá bom, não. não. Então, já pode ir pra sua casa agora já. Para, Thiago, dispulsar. Acho que dá mais um pouquinho de gente, não. Thiago, por favor! Você tá vermelho, que nervoso! Você tá <risos> trollagem, rapaz! É trollagem! Ah, sou filha da mãe. Como eu sabia que você tinha combinado de tomar um café aqui hoje, você tinha convidado ele Eu mandei uma mensagem pra ele, falei, topa pra o Thiago comigo, ele aceitou na hora, cara E eu combinei com ele pra falar essas coisas Eu tava com a mão pra puta que pariu Ficando bravo, pessoal, ficou bravo que eu vou levar da vida e desnurga dele Ai, ele comou de tudo <risos> Até tá comido, o cara come de tudo, né? de Eu, vai comer ração, eu tô... E de do bolo Eu não tô com vontade de poder comer o bolo E de inventar uma história para ele ficar bravo do bolo Cara, eu te... é. O na hora que ele levantou aqui, ele começou a ficar vermelho Eu falei, quer ver que ele vai voar no pescoço do Eli? E a parte da banheira, e a parte da banheira Nossa, Thiago! Eu... eu entro um pouco depois de <risos> ser ele ideia, ah. cara Mas, pessoal, é isso aí Agora a gente vai tomar um verdadeiro café, né Paz? Tá todo mundo paz? E parabéns pela casa de vocês, uma casa top, piscininha. <risos> Brincadeira, piscininha top, casinha top, top, top, top. Você... Eu acho que vou vir morar pra cá. <risos> eu vou lá no bar aqui vou vir morar pra cá. Tá convidado, sempre que você quiser pode vir. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido. Manda lá pra mim no meu Instagram pra fazer mais trollagem com o Thiago, que vocês sabem que eu sou a rainha da trollagem. E o Thiago ficou muito puta da cara. Você tá ferrado. <risos> é nóis. falou, Fui.